Boa noite, pessoal. E aí, como estão de quarentena? Olha nós aqui de novo, não é? E amanhã tem mais, hein? Hoje é mais uma live. Amanhã teremos outra, mas amanhã não vai ser aqui. Amanhã vai ser numa sala especial. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo. Amanhã vai ser numa sala especial. Então, você já foi lá no link? Já fez o teu cadastro? Porque amanhã a gente vai falar sobre negócios. Negócios na estética. Sim, então, mas precisa ir lá no feed, no postzinho que tem lá, pegar o link, se cadastrar, tá bom? Que daí você vai receber uma mensagem no seu e-mail com o link da sala de aula para amanhã às 8 da noite. Então, não esqueça. Hoje teremos aqui um convidado, o professor Joel e vamos falar sobre... Olá Joel, já vou te chamar e vamos falar sobre terapia neural. Gente, eu tô apaixonada por terapia neural há muito tempo e já venho estudando, lendo muito e aí eu convidei um super especialista em terapia neural que já faz parte do corpo docente do Nepuga, da, da pós de saúde integrativa, porque lá a gente tem saúde neural, e ele vai dar uma palavrinha aqui com vocês hoje, tirar essas dúvidas que todo mundo tem sobre terapia neural. Mas antes da gente começar, quero muito que você me ajude. Sabe esse aviãozinho que tem aí? Começa a mandar esse aviãozinho pra tua lista toda. Vamos mandar, depois a gente, pra gente poder começar. Vamos bombar essa nossa live. Ó, eu tô mandando aqui também. Se você receber, não repare. Eu vou mandar aqui também. Vamos bombar essa nossa live. Porque muitas pessoas precisam saber dos benefícios da terapia neural. Poxa, mas o que, que é isso? Será que a gente pode fazer? Qual que é a sua dúvida? Vamos então ficar sabendo hoje. Então, manda aí para o máximo de pessoas que você conseguir... Isso, coloquem bastante coraçãozinho aí para poder deixar nossa live em grande relevância. E vamos aí convidar o professor Joel. Deixa eu ver. Professor Joel, acho que ele tá aqui agora. Ô Joel, tá vendo essas duas carinhas aqui? Clica nelas para você participar da live. Isso, não sei se ele. Me chama aqui, Joel. Isso aqui, deixa eu ver se eu. É... Isso, pronto. Professor Joel é dentista e terapeuta neural há muito tempo. Isso aí. Oi, como está, amigo? Oi, Ana, tudo bem? Como vai você? Prazer. Ótimo, tudo ótimo, graças a Deus. E aí no Rio, é um muito calor. Estar junto muito calor. com você. no Rio não, no Rio choveu hoje, né? Hoje deu uma chuvinha e a cidade vazia, como se fosse uma cidade fantasma. Meu Deus. É, é tá difícil. Mas a gente vai aproveitar o lado bom de tudo isso para a gente poder estar aqui online. Perfeito, estamos juntos. Eu queria dizer do prazer de estar com você, com essa, com essa playa de pessoas, tem bastante gente entrando aí, muito bom. E dizer da, da alegria de estarmos juntos e falarmos sobre a terapia neural. Eu que agora participo junto com você, né, dessa equipe da, da Fapulga né? Da, da, da, da, equipe, da sua equipe, que é uma equipe bem, bem interessante. E é uma grande honra estar junto com você. Que legal te ver. Sempre com os melhores. Estamos sempre com os melhores. Isso que aí. Ô, Joel, baixa o som baixo. do teu celular, do teu computador. Baixa o som. E só para não dar... Isso. Vê se melhorou. melhorou. Melhorou? Isso. Então Vai. tá, então vamos às... Vamos explicar um pouquinho, Joel, o que é essa maravilha da, da terapia neural e quantas coisas a terapia neural pode fazer por uma pessoa e por um profissional, né? Nós, profissionais, atuando com isso também. Então, explica um pouquinho sobre a terapia neural pra gente. Perfeitamente, Ana. A terapia neural é uma prática médica que tem aproximadamente 110 anos. Uh, a terapia neural... Ela é feita por profissionais de saúde. Então, qualquer profissional de saúde pode fazer, porque ela é uma pós-graduação. E ela é baseada no seguinte. Tudo que acontece conosco com relação ao adoecimento tem a ver com o nosso sistema nervoso autonômico. O nosso sistema nervoso autonômico é o um elemento que permite com que nós... É, por exemplo, você está aí agora linda, sentada. Então você não deixou de... Por que está falando de comigo? De nada. Por que está falando comigo? Você continua fazendo peristalse, você continua respirando, se passar um vento, é, o seu pelo do braço fica eriçado, ou seja, coisas que não estão sob o seu domínio, coisas que são feitas automaticamente, ou autonomicamente, entre aspas, pertencem ao seu sistema nervoso autonômico. E esse sistema nervoso autonômico é o elemento que, em última análise, também influencia na sua resposta inflamatória, na sua resposta com relação à a, a, a, a, a questão uh, de, de como, como suas células funcionam. Esse sistema é o elemento que faz com que as suas respostas sejam por ele, totalmente uh, uh, passem por ele. né? Então, se eu tenho uma inflamação exacerbada, passa pelo sistema nervoso autonômico. E a terapia neural tem maneiras, consegue fazer com que esse sistema nervoso autonômico seja modulado. Então a gente tem condições de é, a, a atingir uh, de uma maneira muito mais tranquila a questão doença né, no ocidente. Normalmente médicos, fisioterapeutas, é, é, dentistas, uh, uh, uh, o pessoal da biomedicina... É, normalmente se trabalha isso com relação a, a sinais e sintomas. Ah, eu estou com tal sintoma, então toma tal remédio. Na terapia neural, esses sintomas são tratados lá no início, no sistema nervoso autonômico, que é o responsável pelas respostas é, é, em nível, em nível autonômicas, né? as respostas que, eu não, que, eu não, que não, estão fora do meu, do, do meu domínio. Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante para a gente já começar apimentando. Covid-19 é causado por um vírus. Pô, mas vírus tem toneladas deles e nós tom tomamos contato com vírus de, de todo tipo, o dia todo, numa cidade grande como Rio de Janeiro, como São Paulo. É, o tempo todo nós estamos tomando contato com vírus. A grande questão é a seguinte, se nós deixarmos o vírus de lado e pensarmos que o Covid é um vírus como qualquer outro, a resposta do nosso organismo é uma resposta que vem do sistema nervoso autonômico. Por quê? O vírus, penetra, quando penetra em, no nosso corpo, ele é extremamente coerente, ele é como aqueles laserzinhos do Maracanã, que o cara está apontando lá no olho do, do goleiro, o laser vai direto até lá, durante retamente, reto durante 200 metros, um atirador de elite, quando ele coloca o laser na sua mira, ele acerta um homem a 4 quilômetros. Então, o laser ele é coerente. O vírus tem luz coerente. Qualquer vírus. Só que esse vírus é interessante, que quando ele libera a sua coerência, ele começa a dar ordens ao sistema nervoso autonômico. Então, todas as respostas do vírus têm a ver com... Com a, como o sistema nervoso autonômico age na presença dele, então por isso a pessoa tem a, a, a questão pulmonar é muito séria a pessoa começa a desenvolver uma, uma, uma, uma pneumonia, depois ele começa a desenvolver a, a, a questão pulmonar com, com relação à fibrose, todas essas respostas que culminam com a falência múltipla de órgãos e com a morte normalmente estão sujeitas, quer dizer são feitas pelo sistema nervoso autonômico que está servindo aquele vírus. Então, para você ter uma ideia de como isso é importante, a terapia neural consegue fazer com que o sistema nervoso autonômico é, não faça com que esse, esse vírus responda nesse nível. Por quê? Existem duas possibilidades básicas com relação ao sistema nervoso autonômico. Ou a pessoa está em simpático ou em parasimpático. Isso aí é bem basiquinho, é bem legal. O simpático é sim, o senhor nível autônomo. Simpático ele responde para a luta e para a fuga. Essa aqui é a Antônia do meu lado, a querida, minha filha. Diga oi para a Ana. Diga oi, oi. Ana. Oi, que gracinha. <risos> então, nosso problema de, casa, de fazer as coisas de casa é isso, né? A gente tem que agir. Isso, a gente, isso, a gente, viver, a gente é um convive, né? Estamos direto juntos. Então, no gente, simpático. só um simpático, assim, aqui, sim. Hoje, hoje, sim. hoje o Joel. Sim. Sim. Aqui, ó, o pessoal quer fazer pergunta, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo. Coloquem suas perguntas ali, que depois eu abro para vocês ouvirem. Tá? E vê se o som melhorou, que eu baixei meu volume também. Ficou bom. Tá legal. Melhor? Ficou bom. Não Ficou tem áudio? Bom. Tá sem áudio? Não. O nosso tá com áudio, Não. né? Não. Eu, eu tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo a gente? Respondam, por favor. Isso, por Oi? favor. Então a gente vai responder ali na caixinha de perguntas daqui a pouquinho... Eu vai falar só mais uhum. um pouquinho dessa parte, que parte. é super interessante. Isso. Eu vou dar essa introdução... para as perguntas. Isso, eu vou <risos> dar a introdução do Covid-19, que é interessante. Então, o sistema nervoso autonômico responde simpático, ou seja, preparado para a luta para a fuga. E isso é hoje o que é a nossa realidade na cidade grande, né? Nós estamos sempre preparados para a luta, para a fuga, estamos sempre com estresse na última. E o outro lado que é o parassimpático, é como se você, Ana, comesse uma feijoada e fosse descansar. Que é o que a gente chama de, de estado de resposta autonômica tranquila. Muito bem, o vírus, ele coloca o corpo em simpático o tempo todo. E o corpo, quando entra em simpático, essa minha mão aqui é o simpático, essa minha mão é o parassimpático. Eles estão sempre trabalhando assim. Quando o vírus coloca o corpo em simpático, a resposta final é falência múltipla dos órgãos, como se fosse uma grande sepsi. É uma sepsi. O que acontece? Em terapia neural, você consegue fazer com que o organismo responda em parasimpático. Isso é maravilhoso. Se faz isso com Covid-19 ou com qualquer vírus, não importa o nome, que dirá com relação, por exemplo, a determinadas doenças que são muito mais, mais dentro da, da possibilidade de cura. Então... O, o, a terapia neural é o elemento que vai fazer com que o clínico tenha oportunidade de colocar seu paciente em parassimpaticotonia ou tônus parassimpático, para que haja um relaxamento e o organismo responda muito mais positivamente. É, eu então, sou Hoje eu estava é. conversando com uma pessoa que, inclusive, trabalha com terapia neural e disse que pegou o Covid. Ele, mas... E três pessoas que estavam no mesmo, na mesma casa pegaram COVID. E eles só tomaram antitérmicos, são médicos, tá? E fizeram terapia neural durante esses 14 Sim. dias. Perfeito. E mais tenho... tarde, já estão ótimos. É, então, eu tenho... assim... Nós estamos falando, não estamos aqui falando que terapia não trata comigo, mas estamos falando que trata a gente. Melhora Sim, a gente, melhora o teu mesmo. organismo. E o teu mesmo. organismo que vai reagir. A gente tem algumas perguntas aqui, Joel. Vamos é, ver o que a gente tem de pergunta aqui. Aqui, ó, temos uma, tem uma pergunta aqui da doutora Milene. Tá presente? Oi, Milena. Tudo bom? Milena Castellani. Que gracinha, Milena. Que gracinha. Muito linda. Você sabe que eu fiz nefuga também, né? Eu fui aluno é, da Milena. Sim, fiz ozônio com a Milena. Isso, eu já dava aula de, de ozônio, mas quis conhecê-la. Ela veio aqui no Rio. Pô, Milena, que linda. Qual é a relação da terapia neural com a ozonoterapia? Obrigado pela pergunta, Milena. Tão linda. A ozonoterapia é uma prática interessantíssima que trabalha com hormose. O que é isso? Eu vou botar as semelhanças entre as duas. Né? A hormose é... é a, a, a Ana, por exemplo é uma senhora casada e o marido dela, quando foi é, queria conquistar a Ana o que, é que ele fez? Ele convidou para o jantar muito lindo a luz de velas, ela disse ah, que bonito, ah, que, que legal. legal aí na segunda Sim, vez tá ele bem, foi trouxe flores na né? terceira vez ele disse, olha você é tão bonita veja, pequenos gestos pequenos toques fazem com que haja no final uma resposta positiva então a hormose em relação à, à, à, à ozonoterapia, é exatamente isso. Pequenos detalhes, como por exemplo, o lançamento de ozonídeos, ou a questão do ozônio ser um excelente é, é, antioxidante. Primeiro, dando um toquezinho de oxidação, isso é hormose. Então, você consegue uma resposta do sistema nervoso autonômico, porque o ozônio também trabalha com o sistema nervoso autonômico nesse nível. Muito bem. O, a ozonoterapia é uma prática bem interessante, é, é, que pode ser feita por várias pessoas, inclusive profissionais não médicos, fazem isso também com muito sucesso em, em vários lugares do mundo. A terapia neural ela é uma prática para a uh, questão do, do profissional da, da área de saúde, né? o profissional que trabalha junto com a área de saúde na parte médica. Né? Então todos os, os profissionais como fisioterapeutas, como, como, como uh, biomédicos, enfermeiros, dentistas, médicos, todos esses Podem fazer a questão da terapia neural. Só que a terapia neural ela é interessante que ela também trabalha com hormose, porque nós trabalhamos com um, um, um, um anestésico tópico chamado, perdão, um anestésico local, chamado procaína. Uma diluição bem grande, ele é 0,7%, praticamente não anestesia. E esse anestésico, quando ele é colocado no organismo, ele também dá uma resposta do sistema nervoso autonômico fantástica. Não só com antioxidação, isso é que é legal. Ele também é um sinalizador molecular com relação ao sistema nervoso. Isso é maravilhoso. Então, as semelhanças são grandes e eu, por exemplo, utilizo as duas. Utilizo terapia neural, utilizo, utilizo ozonoterapia na minha prática e essa, essa, essa, essa, essa junção das duas, das duas possibilidades me deixa... É, é, me torna mágica a minha clínica, né? Então e a, a, a gente... facilidade, né, Joel, de você ter a, a terapia sobre seu É muito fácil, Sim, né? é fácil, tem uma seringa, ter a procaína Sim. e ter o paciente. Isso. Perfeito, seringa, paciente, a parte, a, a, a procaína, a, a terapia neural hoje, o, o, o gold standard, né, que seria o, o, o, o, a, a como você consegue uma resposta interessante, seria a melhor resposta, seria com agulhas né, agulhas de insulina e procaína. Hoje também conseguimos, e eu vou levar isso para o nosso curso aí com você, Aninha, é a questão do laser. Você pode utilizar o laser lançando a procaína, um laser vermelho, de baixa intensidade, né, extremamente coerente, que lança a procaína em determinadas pessoas, em determinados gangues, em determinadas situações, sem agulha. Isso é interessante, sim, a gente sim, tá sim. levando aí no nosso curso, quando a gente fizer o curso aí, quando a gente der o nosso curso aí com você, Júni. Com certeza. Obrigada, é, né? Então já vamos começar, hein? Mesmo com isso, toda essa é pandemia, a gente vai começar, porque a gente vai, ah, começar, a gente vai começar com comer. as aulas virtuais e quando liberar a gente já faz as práticas, né? Vamos à próxima é, é, pergunta, tá Léo. Muito vamos Contando claro. mais coisas aqui, pra gente? Façam suas perguntas. Cara, Ana, Sim. eu estou vendo aqui Eduardo Picanço, grande dentista entrando aqui, que beleza. Picanço, um abraço para você. Pode que falar, Ana. Né? Que bom, ah, é muito que bom. bom. Não, aqui tem muitas muitos, muitas celebridades aqui, ó. Tem crianças. Não, eu falei, o pessoal torce. Joaninho, uma live. É uma live assim, bobinha, né? Normal, dia a dia, brrr, toneladas entrando, um monte de gente. Um monte de gente conhecida, muito legal. Amanhã, e nem deu para fazer muita propaganda da nossa live. Oh, muito legal, lá, muito lá, legal. Entrando, gente. Essa tá. pergunta: o que é terapia neural e é para que serve? Acho que a gente já deu uma pincelada para vocês. primeiros, podem praticar? Da Érica, né? Perfeito, Érica. A terapia neural ela é uma prática médica, como eu falei para você. Ela, ela se utiliza de hormose e ela faz com que o organismo responda às doenças no modo parassimpático, em tese é isso, ou seja, eu tiro a, nós tiramos a, o paciente do simpático, damos uma grande dose simpático e com o parassimpático vem a cura. Normalmente o parassimpático é o elemento que faz com que haja cura, com algumas exceções, mas normalmente é assim que funciona. Por isso que seps por exemplo, que é um, um design técnico, totalmente simpático e já vi vários amigos que foram meus alunos que são intensivistas colocando um pouquinho de procaína no, no soro, deixando correr no soro a procaína e de repente o paciente volta a estado parasimpático, ele que já estava com, com uma inflamação absurda, né? porque a questão de CETS é praticamente inflamatória, voltar à vida. Então enfermeiros podem praticar perfeitamente Aninha, no Brasil os enfermeiros podem praticar tranquilamente. tá? Então, se Aí, você bom, quiser... Mais, mais uma perguntinha, aqui da bom. Estela. Estela é professora nossa, Joel, aqui do Nipuga também. Ótimo, Estela, tá. tudo bem. Como podemos associar a terapia neural com a estética? Perfeito. Só perguntas inteligentes, hein? Estou impressionado. Muito <risos> bem. A, a terapia neural pode ser associada com a estética por uma questão muito interessante, Estela. Um, muitos dos procedimentos estéticos, eu trabalho com, com, com estética há muitos anos, tenho muitos alunos... É, na parte de harmonização orofacial, que é uma especialidade odontológica. Eu tenho cursos nisso também, e na Enepulga dá muitos cursos com relação a isso. É, é, muitos dos procedimentos estéticos levam à resposta inflamatória. E essa inflamação exacerbada, muitas vezes, é o que a gente chama de intercorrência, e a, as intercorrências são o que é de pior para a estética. É, então, o paciente fica chato, o paciente fica... E você tem que tratar com corticoide, com anti-inflamatório, com, com, com, com, com é, muitas vezes com alopatia. Quando na realidade, quando você trabalha com terapia neural, a primeira visão que você tem do paciente é, chega o paciente, um, eu vou colocar esse paciente em parasimpático. Por quê? se ele chega esbaforido com os problemas dele, aluguel atrasado, blá, blá, blá... É, é, Problemas, por exemplo, como, como a, a Aninha, por exemplo, a, a, a Aninha Pulga, por exemplo. Minha BMW cl 7 roubaram. Então, problemas nesse nível. Minha casa, minha casa na Suíça não estava funcionando. O paciente... Opa! O paciente ali do país, não poder fazer isso com gente. Eu não podia deixar Problemaço. o Aninha falar. Ai, é muito bom. Então, o paciente vem cheio de problemas para você e você vai agulhando, sai agulhando, sai fazendo meso, fazendo rolling, fazendo fios, fazendo uma série de coisas que pioram o estado desse paciente em nível simpático. Então, quando o paciente chega, a primeira coisa que você faz é dar relaxamento das fáscias dele, ele relaxa todas as fáscias com a terapia neural. Ele fica extremamente relaxado. E esse relaxamento de fáceis impede lá na frente então, quando você for botar o seu preenchedor, você tenha, por exemplo, uma resposta de de de Etipe, né? De, de Edipe, né? De uh, uh, uh, de uh, é, tardia, de, de edema tardio, pedão. De edema tardio. Porque se eu preparo a fáscia, e a fáscia é, em última análise, a, a, a questão a questão do, do tecido conjuntivo em todo o meu corpo, e a face é uma sólida em todas as interligadas. Quando eu coloco um fio, quando eu coloco um preenchedor com a face relaxada, e depois a gente já faz uma, uma mesa de, de procaína, por exemplo, jamais eu vou ter uma resposta de, de tardia de, de edema. Quando eu faço isso, antes de trabalhar, é, depois de trabalhar essa parte da, das faces, eu trabalho também com amígdala. A procaína tem a seguinte capacidade de drenagem amidaliana de drenagem do, do, dos linfonodos do, do Econ né? do, do externo peido mastoideu quando eu faço isso com poucas agulhadas tudo que eu puser na face daquele paciente que seria, que seria chamador, que chamaria a inflamação que chamaria o edema faz com que haja drenagem então não tenho é, uma resposta inflamatória é, destrutiva depois do atendimento tanto que os pacientes da, da minha clínica, Aninha, eu não uso antibiótico nem anti-inflamatório há muitos anos. É, porque e a gente é justamente isso, é melhor, que a gente vê, porque, por exemplo, nós da biomedicina, da farmácia, da enfermagem, não usamos antibióticos, por exemplo, é eu, eu vou te falar que eu não tive eu acho, uma vez uma reação é, do paciente. Eu nunca tive reação, mas porque eu faço uma Bom. boa reação, porque o paciente, tendo qualquer tipo de probleminha, você sabe que ele vai ter uma reação imediata ou tardia, Dependendo, é? às vezes é do é. organismo Do paciente, às vezes não é o preenchedor Às vezes não é quem preencheu Às vezes é do paciente Então, é, tra tra tratando com a terapia neural A gente previne isso Deixa o paciente Perfeito. mais saudável Para receber os procedimentos estéticos e o só está perguntando perfeita. quando que vai ter curso, vai ter curso... Ó, o curso a gente tem por dois dias, a gente vai começar a abrir instruções o curso, por quê? A gente não quer que vocês percam tempo no, no sentido de esperar tudo no normal para depois se preparar. Então, vocês vão se preparando no virtual, depois vocês vão fazer a prática com o Joel, numa das uhum. unidades nossas, e aí você já vai começar a é, utilizar a terapia neural. Mas lembrando que a terapia neural... Um curso de dois dias é o início. Você começa a fazer, depois a gente tem outros módulos para você ir avançando. Porque é muito, muito, muito vasto né, o conhecimento, a, a prática, tem muita coisa. Então a gente vai começar com dois dias, depois a gente vai avançando. Sendo que isso. na pós de saúde integrativa, a gente tem também o um módulo de terapia neural. isso né, a gente Perfeito. tem também o um módulo de terapia neural. É. E, e nossa, eu lá, acho, lá na frente Lá na, frente, a gente vai... Lá na frente nós vamos fazer com você aí na FAPUGA uma pós-graduação. É, e a gente um já um ano só em terapia normal. neural. Eu, tá, então, de um, um ano? A gente tem muita coisa aqui, por isso que a gente não para de trabalhar, né? De manhã até a noite a gente tá assim, ó, correndo. Perfeito. E uma Perfeito. outra coisa que eu acho super interessante, Joel, que, por exemplo, quando eu conheci a terapia neural, já tem uns 3, 4 anos atrás, eu venho lendo, lendo, lendo aí, e... Fiz algumas, uhum. alguns cursos, algumas coisas, foi que como a gente pode usar isso dentro do nosso consultório da estética e associar a integrativa com a estética. Você pode ser biomédico esteta e terapeuta integrativo, enfermeiro esteta e saúde integrativa, fazer ter... ser terapeuta integrativo, farmacêutico esteta e terapeuta integrativo, nada te impede. Além disso, assim como o Joel é dentista e terapeuta integrativo. E ele usa isso no dia a dia dele. Então, isso é fantástico. Vamos a mais uma perguntinha aqui. Agora está bombando de pergunta aqui, viu? Vamos lá. Glaucione. Glaucio, Glaucio Maurílio. Glaucio, desculpa. Relação, infestidade de terapia em doenças psicossomáticas, semana de burna e ansiedade e depressão. Nossa, que interessante, burnout e tudo. E psicossomática, excelente. Veja só que interessante a sua pergunta. Uh, é, antes passou uma enfermeira aqui perguntando assim enfermeira estética pode fazer? Eu acho que ela chegou um pouquinho depois pode fazer o curso, sem problema inclusive utilizar na estética também bom, é, é eficácia é da terapia neural em doenças psicossomáticas na realidade, psico e soma são uma coisa só quem separa isso é a medicina ortodoxa e quando a medicina ortodoxa separa isso também há uma separação da medicina e da odontologia no passado, todos os dentistas eram médicos e muitos médicos faziam odontologia como especialidade. Então, no século XVII, mais ou menos, século XVIII, houve a separação. Existia uma pessoa, uh, existia um dentista, um dos primeiros dentistas assim, a separar a, a medicina da, da odontologia. Ele fez, fez um, um desfavor. Né? Uh, ele não percebeu o quanto a boca está interligada ao, ao, ao, ao soma, ao corpo, e quanto o corpo responde na boca. Quando você chama de doença psicossomática, você está falando para mim exatamente a mesma coisa de uma doença qualquer. Por quê? Existem três formas de se adoecer. A primeira, primeira forma, trauma físico. Quando você recebe um trauma físico, uma batida de carro, que levou a surra, sei lá, trauma físico, uma bactéria que é física e causa um trauma, você tem a possibilidade de adoecer. A segunda possibilidade de adoecer... Veja só, Aninha, segunda possibilidade é química e petroquímica. Então, nós estamos cercados de tintas, de cheiros, de petroquímica, de nossa comida recebe uh, uh, DDT, então nós adoecemos porque estamos em contato com a química e com a petroquímica e isso causa toxicidade. Então, primeiro ponto, de novo, trauma então, físico. Segundo ponto, toxicidade de química e petroquímica. E por último, olha que interessante, por isso a pergunta da, da, da Glaucia, né? Ou Glaucio. Glaucio. Glaucio. Glaucio? Glaucio, beleza. Glaucio Maurílio. Glaucio, obrigado pela pergunta. Terceiro ponto, Glaucio. Maneiras de adoecer, e hoje é a maior parte, é a maior percentual. Mente e pensamentos desarmoniosos. Quando eu tenho minha mente desarmoniosamente, quando ela se desarmoniza, eu adoeço. Eu dou aula para muitas pessoas o tempo inteiro uma média assim, eu tenho, eu estava até falando para a Aninha, eu tenho, eu tenho mais ou menos uns 250 grupos de alunos, e todos resolveram falar de Covid ao mesmo tempo. Então, o meu WhatsApp ele apagou e disse, ó, recetou para janeiro, porque não, não dava mais, era 10 mil, 10 mil mensagens. As pessoas, então, é, esses alunos, que eu, que eu dou aula, muitos deles estavam assistindo aula comigo, e estavam na internet. Viajando, vendo o problema do filho, percebendo que um paciente ligou ou estava comprando um carro, ou seja, a mente não estava lá, estava em desarmonia. Mente, pensamento desarmonioso, causa doença psicossomática, ansiedade e depressão. Qual é a diferença de ansiedade e depressão? Se eu estou vivendo o futuro, eu estou ansioso, não vivo o presente. O Cristo dizia assim: baixa cada dia o seu mal. Se eu estou vivendo o passado, eu estou deprimido, porque eu não estou vivendo o presente. Então, quando você me fala de doença, nesse nível, psicosoma, eu vejo tudo como um grande caldeirão, onde, na realidade, tirando o trauma físico e talvez a química e a petroquímica, uma grande possibilidade das doenças estão dentro da, dessa questão. Da, da, do, de mente e pensamentos harmoniosos do psicosomático e a terapia neural nesse ponto é fantástica porque você vai trabalhar o sistema nervoso autonômico se você trabalha o sistema nervoso autonômico ele entende o hoje ele não entende o futuro, não entende o passado porque o sistema nervoso autonômico está aqui é, ele é, está é, fazendo é. a causa agora, ele está salivando agora ele, você está piscando e arrepiando agora, quando você entende isso na terapia neural, você consegue fazer com que o paciente entenda seu próprio problema Muitos, muitos, Gálcio, não querem entender, então não vão ser tratados. É, e não tem paternalismo, eu não sou o, o curador. Existe uma auto-eco-organização. Quando o paciente entende que o problema dele está, que ele perdeu o pai e não fez o luto, aí ele, cara, que isso? É, você não fez o luto do seu pai? Fala no seu pai, chora. Tudo que se lembra do seu pai chora. Não, a vida não anda. Quando, por exemplo, você faz um luto simples de uma pessoa, você faz com que esses problemas, aspas, psicossomáticos, é um exemplo deles, comecem a não ter mais porque existirem. Então, a terapia neural, nesse ponto, faz com que o terapeuta entenda justamente a necessidade do paciente em qualquer nível. Espero ter respondido a pergunta do Glaucio, que foi muito inteligente. Maurício, é muito obrigado. importante, Joel, que as pessoas entendam também que não é só aplicar a, pro, a procaína ou hum, é, a admissão num ponto e pronto. Não, é muito mais que isso. Né? A terapia neural não está tratando alguma coisa somente física. E ela, como você disse, né? ela trata todo o sistema... Nervoso é, autonômico. É, então, isso. Autonômico. Isso. E olha que interessante a linha que você falou... Em determinadas situações, quando você aplica o anestésico, ele acessa o sistema límbico. Então, muitas pessoas têm um problema no ombro, você vai, aplica, por exemplo, no dente do fígado. O ombro zera. Ué, por quê? Porque aqui você está com um problema hepático. Ok. Mas não só o problema hepático. A pessoa tem, por exemplo, como uma paciente minha, 24 anos de idade, linda, em plena forma física, comendo somato e coisas leves, suaves, com problemas hepáticos, porque justamente não perdoava o pai. O fígado é, ah. em última análise, o filtro de tudo, não só de comida, mas também dos pensamentos. A gente faz uma terapia com o paciente, uma né? <risos> terapia não neural, a terapia é, mesmo, terapia... gente. A gente... A terapia neural, eu vi um dia, uma vez que terapia neural vale por quantas sessões com o terapeuta, com o psicólogo, ou com o, enfim, o analista. Analista. Vale bastante, não é, Joel? Sem dúvida. <risos> Às vezes a gente faz duas consultas que equivalem a vários meses de de terapia porque de analista porque por porque quando você utiliza o anestésico ele ativa o sistema límbico a pessoa tem vê a pessoa entende e ao entender normalmente a cura depende dela porque tem gente que não quer ser curada também tem isso né é tem gente que não quer Algum ser curada quer ficar naquela dor o tempo todo é naquele que... sofrimento o tempo todo Sim. e, e às ajudar. vezes né, tem que carregar a cruz o tempo todo, Sim. não, se, não, não se alivia, né, então aí é difícil também porque, ó, é, é cabeça, é mente né, gente? Mais uma pergunta aqui, Joel, da Cris como, como seria a se indicação teria? da procaína no Covid? Perfeito, né? perfeito, Cris, e é, alunos meus que eu, não é neural, não se fala em protocolo mas se fala em aplicações dependendo do, do, do paciente. Uma aluna minha pegou a Covid, ela terapeuta neural aplicou nela mesma, né? Então, como é que seria isso? Primeiro, como o Covid é uma, uma, uma, uma o vírus ataca a questão respiratória, em primeiro lugar, fazer uma nebulização com procaína, 0,7%. Isso aqui, minha filha, qualquer probleminha que ela tenha, a nebulização faz com que, a, a, faça com que o sistema nervoso autonômico responda. A procaína não é antibiótico, não é antiviral, ela não é isso. Ela vai atuar no sistema nervoso autonômico. Quando o sistema nervoso autonômico responde Tá? positivamente, a questão da, da, da, da nebulização, você pode fazer várias coisas. É, o que, que a gente faz nesse ponto, após a nebulização? A gente vem e faz uma procaína venosa, tá? para melhoria da resposta do sistema nervoso autônomo quanto à imunidade. E colocamos também para pacientes internados, a gente passa, corre a procaína no... Corre a procaína, não obrigado. A gente corre a procaína no, no soro, né? E ao correr a procaína no soro, essa procaína que está entrando nesse soro, é, ela vai fazer com que todo o sistema nervoso autonômico influencie a resposta imunológica em nível é, é, é, é, é, da resposta imunológica. Ou seja, o vírus, ele, ao entrar na pessoa, por ser tão coerente, ele começa a dominar o sistema nervoso isso mata. Quando você toma as rédeas do sistema nervoso de novo, fazendo com que ao invés da resposta simpática que o vírus causou, você retome o, o, as rédeas. Para um controle parasimpático, o paciente não morre. Ele não precisa entrar em falência múltipla dos órgãos. E isso independente do vírus ou não... E eu, eu ainda respondo mais, porque vírus, como eu falei para vocês, existem vários. O vírus da gripe mata muito mais do que, do que o Covid. E é de uma rico, maneira é, é bem. É, é, dengue. É, é, é, dengue, por exemplo, zika. A gente lembra um mais de dengue do que de Covid. E não se fala da dengue, se fala do Covid. É, exatamente. Existem, vários, existem vários, vários fatores que levam a isso, né? Da gente só está falando de Covid, como eu falei, o meu WhatsApp estourou. Ele recetou mesmo, porque não, não cabia mais, não cabia mais, uh, uh, não cabiam mais uh, mensagens. mensagens. Entendeu? Tem uma então... pergunta aqui do Gilberto, que também é professor nosso, que está perguntando qual é, doutor, o efeito sistêmico da procaína seria melhor se comparado ao por micropontos? Por... Sim, peraí. Sim. Foi pergunta de quem? Desculpa, eu não vi, eu não vi. É, Gilberto, Gilberto é professor do MEPUGA também. Tudo bem, Gilberto? Tranquilo? Grande? Tá, a pergunta dele é se a, a, a, a procaína aplicada sistemicamente é melhor do que em pontos, é isso? Isso, é. Ah, perfeito. Ok. Tá, então, é, continuando aquilo que eu estava falando, além disso, você pode fazer alguns pontos, por exemplo, pontos de acupuntura. O acupunturista, quando vem com, com agulha, ele pode fazer sedação, ele pode fazer estímulo, ele pode fazer tonificação. Quando você aplica a procaína, ela responde o que o paciente precisa. Então, nos pontos de acupuntura, nós podemos fazer pontos P1, por exemplo, o ponto do, do pulmão. Normalmente, quando tenho uma, uma questão de vírus, eu faço também os pontos em dentes, eu faço os molares e os premolares, muito fáceis de fazer. O dente é a coisa mais fácil de aplicar, porque até quem, quem nunca aplicou, quando aplicar a primeira vez, vai dizer assim, é só isso? É. Então... Prémolares e molares no sentido do, do estímulo do pulmão e da resposta em, é, em, nível, em nível bronquiolar, dos tá? Então, existem pontos também que eu posso aplicar e pontos que eu posso também estimular, é, é, estimular a, a, essa, essa, é, essa resposta do sistema nervoso autonômico. Então, além da aplicação sistêmica, eu posso também fazer pontos e esses pontos... É, sendo eles de acupuntura ou não? Sendo eles é, é, pontos com relação à questão neural? Existem vários e eles estão abertos para que o terapeuta possa fazer uso deles. Espero ter respondido também. Muito bom. A Magda, Siquira, Magda, doutora Magda, é Magda. Magda. Magda. Olha, fugir do consultório dela lá em São Carlos. É. Magda. <risos> O que ela faz é odontologia biológica. Não é? Fantástica. Mas tem uma não, a gente isso. pode trazer para cá, viu, Magda? Vamos falar sobre isso. O que é odontologia Muito biológica? Bom. É uma evolução é, do odonto, é, né? É, agora e odontologia biológica... falar é meu... sobre isso. Inclu... Obrigada. Inclusive, vou deixar aqui aberto, é, com relação à Magda, que falou agora, eu tenho um livro de terapia neural, que é o primeiro livro, primeiro livro uh, uh, editado em língua portuguesa. O meu livro foi o primeiro... A terapia neural só tinha em língua inglesa, em, em, em, em alemão, em, em, em espanhol e outras línguas da, da, do lado da cortina de ferro, né, em turco, etc. E o primeiro livro em língua portuguesa é um livro meu. Eu sou muito abençoado por isso. E na odontologia biológica, inclusive o último capítulo trata muito disso, né, do capítulo do livro, onde a terapia neural pode... Fazer com que a, a, o entendimento da odontologia seja um entendimento diferente, diferenciado, onde, ao invés do dentista aplicar, por exemplo, isso foi feito durante vários séculos, né? pelo menos um século e meio, ou dois séculos, a colocação de amálgamas, a colocação de, de, de, de outros produtos químicos que tenham resposta ruim, como, por exemplo, licresol formalina. A gente passa a trabalhar de uma maneira muito mais biológica, sempre pensando no sistema nervoso autonômico, para que a resposta seja uma resposta positiva. Então, mando um abraço para a doutora Magda. Obrigado pela Ai, presença gente. aqui. Eu fiquei muito feliz. Vamos a a então, mais uma perguntinha aqui, Joel. Vamos lá. Aqui, olha. Essa também é da Ellen. A Ellen também é professora nossa aqui do MEIPUG, é fisioterapeuta. E fisioterapeuta também faz terapia neural, né? Sem dúvida nenhuma. Então, olha, existe uma gama de fisioterapeutas excelentes fazendo terapia neural. Muitos meus alunos, muitos alunos de hoje, outros fisioterapeutas excelentes. E a terapia Lib tem uma boa resposta associada à terapia neural. Que perfeito, que pergunta bonita. Ah, Ana, parabéns, hein, Ana? Eu tenho participado de várias lives, mas a, a, o, nível, o nível das perguntas é um nível muito alto. Então, Sim, o que é a terapia... O tá peso, querendo... O pessoal está aqui e, e vem com, com a navalha, com os dentinhos de Drácula no pescoço. Maravilhoso. Mas a gente vai ter uma aula semana que vem, deixa eu já avisar aqui, Sim. né, Joel? A gente vai ter Sim, uma aula semana que vem, vai ser uma aula numa sala fechada, para 300 pessoas apenas, de Sim. terapia neural tá? Perfeitamente. Dá uma aulinha, uma palestra, para a sua não vai ser de aula, porque, né, é bem rápido, é uma aulinha. Mas a gente vai colocar o um link para vocês, e vocês vão se inscrever. Só tem 300 vagas Então, assim, a hora que a gente liberar o link, a gente vai liberar só amanhã. Porque A gente está terminando de fazer umas coisas na página de inscrição. A hora que a gente Perfeito. vai liberar o link, você se inscreve, porque... Para garantir tua vaga. E vai ser na semana que vem essa aula nossa. Perfeitamente. Nossa. Nossa. É. sobre terapia neural. Ah, Vamos lá, o LIB. E LIB, e LIB. E LIB é, o, é o laser intravascular, gente. Então, uh, o pessoal da cortina de ferro, ali da, do lado da Alemanha Oriental, da Rússia, começaram a perceber e a, a, a dissecar uma vez e colocar o laser dentro. Então, o LIB é o laser é o, o, o laser intravascular. Esse laser intravascular hoje não é feito mais dentro do vaso, né? Existem lasers que você coloca na artéria radial ou sobre a artéria radial e esse laser vermelho, normalmente, vermelho, não infra, o vermelho, normalmente, ele é, é, vai fazer com que haja uma... durante de 15 minutos, meia hora, uma hora, dependendo do tipo de paciente, dependendo quantas vezes por semana, talvez uma vez na semana, é, é, ou talvez duas vezes na semana, depende do que o... O, o, o terapeuta vai passar. Esse laser faz com que haja uma, uma renovação celular em nível, principalmente, uh, de eritrócitos. Então, os eritrócitos são renovados, de maneira que haja uh, uh, uh, eritrócitos novos, com função, com função melhorada, por causa da aplicação do laser. Muito bem. Só que eu tenho uma novidade para vocês nesse nível. Hoje, a gente faz elibe, e a resposta à pergunta da Ellen é maravilhosa. A gente faz ilibe com a procaína também. Então, juntamente com o laser aplicado na artéria radial, nós conseguimos fazer com que esse laser carree a procaína até o vaso. Então, você tem uma resposta não só de renovação celular, mas também em nível sistema nervoso autonômico, porque essa procaína colocada no laser e lançada no, no, no, no, no, no braço, no vaso, no, na artéria radial, sobre ela, é, essa procaína vai fazer com que haja uma resposta do sistema nervoso autonômico de parassimpática tonia Então, as respostas são muito interessantes. É, e ela, ela vai funcionar tipo um ah. né, Joel? Porque vai passar Sim. a frequência passar da procaína, da procaína. Para o organismo, que é uma outra coisa que a gente também tem na pós de, de saúde integrativa, que a gente vai trazer um dia aqui uma palestra sobre multifrequência. O que, que é essa multifrequência? Sim. como a gente consegue, através dos lasers, de fótons, passar a, a frequência da substância para o organismo. E o organismo recebendo a, a frequência é como se ele estivesse recebendo a substância. Perfeitamente. o laser vermelho com a procaína é perfeito, porque você não precisa, por exemplo... <coughs> Fazer o frequencial da procaína, que existe frequencial. Eu estou com um deles aqui na minha mão. Isso aqui é a procaína em frequencial, que a gente aplica no nariz, por exemplo, da criança. Então você aplica, a resposta é imediata. Eu não preciso do frequencial. A procaína em si, quando colocada num slotzinho do laser, e esses slots existem para vender, é, é, é, faz com que você lance o laser... Na, na, no vaso, e ele carrei a informação da procaína, mesmo ela não sendo frequenciada. Você a frequência via laser. Excelente. A frequência ah, na hora. Via... Na hora, no mesmo instante E essa Muito resposta, da Ellen, faz, um, um, faz um, um bem extremo, né? Nós temos ainda alguns minutos, Aninha. Tem mais alguns perguntas? Temos ainda. É. Porque o Instagram corta, né? O Instagram corta, né? É, não, isso. a gente tem que terminar às 20h55. Eu tenho é, que terminar é aqui, tá, gente? Para a gente não perder a nossa live. Eu estou craque em live. Mas vamos aí. Alguma, mais uma pergunta aí, depois a gente vai deixar as outras perguntas para a nossa aula da semana que vem. Quais as suas indicações? A Estela, a professora, perguntou. Oi, Estela, tudo bem? Mais uma vez. A estela não dá para ver muito bem daqui. Quais são as contraindicações da terapia neural? A terapia neural ela é interessante porque as contraindicações são locais. Então, por exemplo, você vai aplicar em cima de um, de um rosto acneico, por exemplo, ou você vai aplicar, por exemplo, em é, é, é, um paciente com, com trombos, você vai aplicar na perna e tem trombos. Então, a gente prefere fazer, é, evitar para que você não tenha, por exemplo, um trombo solto no organismo, tá? Muito bem, tá bom? Obrigado. O pessoal tá perguntando bom. se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva aqui por 24 horas. Depois isso. de 24 horas, como sempre, vai lá pro meu canal do YouTube. Aí vai ficar lá eternamente. Tá bom? Eternamente, eternamente, que bom isso, tá? Que é ótimo. Eternamente. Vai ficar lá eternamente. Nossa, tem muitas perguntas aqui ainda. A Aninha só para finalizar essa. É. É... O que aconteceu com a procaína? Foi usada durante mais de 100 anos na odontologia e medicina por muita gente. Eu mesmo usei muito. Meu pai usava a procaína no passado. o hum, que, que acontecia? Ele, de repente, ia fazer um siso. Ele aplicava a procaína no siso para anestesiar e, por exemplo, uma, uma facete plantar se curava. Porque é uma ligação direta do siso, via o, os meridianos de acupuntura chinesa, né, diretamente com, com a sola do pé. E ninguém sabia de nada disso. De repente, o médico estava tratando, o médico estava tratando, curava outra coisa que ele nem esperava. Então, a nossa indústria né, é, tira a procaína de, de, de circulação, dizendo que ela causava muitos efeitos adversos, como, por exemplo, respostas imunogênicas. Muito bem. A procaína não pode causar resposta imunogênica por um motivo muito simples. Para ter resposta imunogênica, você tem que ter proteína no meio. A procaína é um éster. É uma junção de, de um ácido mais um, é, é, mais um álcool. Então, quando ela bate no organismo, esterases ah, eliminam rapidamente. Em poucos minutos a procaína já foi, já foi eliminada, sem nem ao fígado, nem ao rim. Isso é que é maravilhoso. Então, contra indicação mesmo, a questão do, do, de trombos seria interessante para você não aplicar na perna. Então seria essa a principal. Gente, a procaína ela é muito usada também no anti-aging, tá? Sim. Quem quer ficar jovem, bonita, assim, né? É, tinha uma, tinha uma, uma, uma, uma, a procaína a é muito doutora, usada no anti-aging, tá, esse, gente? Doutora Anne Asland. Doutora, Anne Asland. Nome do doutora Anne Asland trabalhou aqui no Rio de Janeiro e ela usava a procaína, mas não a procaína que a gente usa, que é o cloridrato. Ela usava procaína benzoica, né? Nos anos 70 e 70, 60. 60, 70, 80 e 90 Com o nome de Gerovital Gero H3 é, Seria um elemento anti-aging Então essa colocação da linha é bem interessante Não é terapia neural Mas é uma utilizações é da procaína É a dela, né? Mas não é terapia Isso. neural mas Não, só não é terapia associações neural, associações. O terapia neural é Tenta diferente A sua associação foi ótima Porque realmente existe tá? é. então, Para você, e... você ter uma ideia você uma ideia A única é, vez que o, que o Conselho Federal de Medicina se uh, manifestou foi contra essa procaína. Contra essa aplicação, não contra a procaína. É, na, na, a, procaína é a procaína terapia. Né? Pro procaína terapia. A Os terapia eles... oral não é proibida a ninguém. Nenhum não dos é. países... E um dos conselhos se manifestou, graças a Deus, e nem é, mais... Quando vocês ouvirem falar alguma coisa de proibida, o que, que é? procaínoterapia? Porém, o, o Jean, não sei se você sabe, né? acho que tem 16, 17 médicos no Brasil que conseguiram liberação através de do do âmbito judicial para poder atuar com trocainoterapia. Um deles é eu de fiz. São Paulo e eu já fiz sessão de trocainoterapia com ele. Gente, é maravilhoso. É né? muito Porque bom. Ele eu é ortomolecular é é é ah, e ele faz a oitomunicular oito injetável. Procainoterapia, a hora que ela está entrando em você... Não, é uma coisa assim, olha, maravilhosa, muito boa mesmo. Aninha, é, é por isso que você tem aproximadamente 105 anos de idade, está com a mesma carinha linda. Tô, que eu tinha tomara que eu fiquei assim, né? Tomara que eu cheio aos Eu sei que, ó, 100 anos, <risos> pelo menos, né? Não é difícil. Meu pai tem 81, minha avó tem 99 anos. Então, gente, não tem pra isso. Sem dúvida, longeva, né? Hábitos saudáveis é. é. também. Quando você vier no Rio, ou eu for aí em São Paulo, ou em outro lugar, eu faço um pouco de, de procaína em você. Benzoica, eu tenho também, tá bom? Nossa, gente... é muito bom, gente. É assim, bom. e é fantástico. É. Bom, a gente tem muita coisa da procaína terapia, mas nosso tempo está esgotando. Mas o mais ei, importante ei. é saber que, além do Joel e toda a equipe dele com a gente, fazendo e todo... Esses cursos de terapia neural, estando também na pós de saúde integrativa, porque na pós saúde integrativa, além da terapia neural, a gente tem ozônio terapia. Alguém falou de. É, até pediu para que você falasse sobre alguma coisa aqui, peraí, do ozônio, peraí do. Ah, até um curso que a gente vai ter aqui também, tá? Então, assim, a gente vai ter Sim. vários cursos também de ozônio relacionado a não só à atuação dos profissionais de saúde, mas médicos também, terapia neural, os multifrequenciadores e muitas outras, muitas outras questões que fazem parte da saúde integrativa, porque há muito. Isso, Prozone, obrigado, Regina. É, a gente não vai conseguir falar de Prozone aqui, mas. Sim. A gente promete que a gente traz esse assunto aqui A gente também está tá trazendo junto com a Milena E outros, outros professores de ozônio também Esse assunto para dentro do Mepuga Para a gente poder ter esses cursos Então tem muitas novidades Agora entrando na saúde integrativa, porque as pessoas vivem me perguntando, Ana, qual, qual será agora a novidade da estética para 2020, 2021, 2022? Olha, sinceramente, tem muita coisa na estética que tá voltando, que já foi, agora tá voltando, volta com outra carinha. Né? É sempre a mesma coisa, um pouquinho melhorada, não é isso, Joel? Se a gente tá muito tempo na estética, Sim. a gente vê, né? Sem dúvida. O Porém, mais importante. A integração é... da saúde integrativa isso, com a estética, isso. você conhecer o teu paciente do lado integrativo e associar isso com a estética, para mim é o maior avanço. É. Não só dentro da, é. da estética, mas para o paciente, para o seu consultório. É. O quanto você pode agregar no seu consul... consultório, na tua consulta, na... no seu atendimento, você conhecendo este lado do seu paciente e fazendo essa avaliação. Então, para mim, isso é o que tem é de melhor. É melhor. E eu já estou alguns anos estudando sobre isso. Sou meio assim, demorada, né, Gio? Porque eu vou minuciosamente precisando, estudando, vendo os melhores para poder estar com a gente. Você veio na um minha fofado, clínica, lembra? Uma vez só, né? lembra, ah, lembra, Ana? Você veio na minha clínica me visitar. Você veio fazer a visita no Rio de Janeiro para entender a terapia neural. Eu fui com as pessoas. Exatamente, é, de agora, olhei o Eric, Ana. Fiz, procaína, tera fiz, fiz é, terapia neural com ele. Fiz, isso, perfeito, é é perfeito para entender. Uma surpresa, Fui lá, ele estava dando um curso, tava dando um curso. Aí fiquei lá, fiz terapia neural, tive assim uma... Nossa, pra mim foi, foi uma sessão, mas foi muito bom, muito bom. Que bom. E quero que bom. continuar fazendo. E quero, quero também continuar minha formação em terapia neural. Quero ser terapeuta neural, usando terapeuta. E toda essa parte da terapia integrativa. Já sou, né, já fiz pós nessa área de saúde integrativa, já fiz curso. Então, assim... A minha, eu penso, né? A gente conversa bastante disso, né, Joel, que o grande benefício é, para quem já está em na estética, gente, é mais um, uma profissão que você vai ter, você pode trabalhar associado, Sim. sendo esteta e terapeuta. E o benefício Sim. que você vai trazer para esse paciente, porque primeiro você vai cuidar do seu paciente. E depois você vai para a estética. Então, o número de intercorrências vai diminuir absurdamente ah, quem tem, né? E, e uma coisa interessante que a pergunta foi... Ana, o que, que tem de novidade? Olha, existe uma coisa chamada a, a, a evolução né? e a revolução. Re tá. Normalmente, a evolução é uma novidadezinha do ano. Esse ano é bichectomia, ano que vem vai ser fios, ano que nada ah, Terapia neural, não estou falando de novidade, nem de modismo. Ela vem alterando a parte de estética, de harmonização, porque justamente ela veio para ficar. Se eu vou mexer com o sistema nervoso autonômico, eu não estou de brincadeira. Não é modismo. Ah, esse ano é tão bom fazer, vai ser tal mescla, não vai ser tal mescla nada. Vai ser a mescla que você quiser. Com a terapia neural, de maneira que seu paciente não tenha resposta inflamatória. É uma as revolução pessoas... dentro da estética. Revolução, também. revolução. É uma mudança. Mudança, inclusive, de mente. Por isso estamos é juntos. Por isso que a Ana... Ana me ligou dizendo: vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Eu falei, vamos, vamos, fazer uma live. Agora as pessoas <risos> de surpresa. E o que é melhor do que isso para fidelizar cliente, Joel? Porque o cliente não vai achar um tratamento estético com todo esse conhecimento integrativo, igual você está oferecendo. Perfeito, não vai achar mesmo, porque você começa a falar um pouco diferente do, men, do menstrual médico, né? Que menstrual médico, no momento, só está contando, só conta a vítima, né? Ele dificilmente não, é. não, salva, só conta a vítima e faz uma coisa bem interessante, que é, que é a questão de anti-inflamação com corticoide. É, quando qualquer doença médica, qualquer doença é, fica crônica, corticoide, com a terapia neural não existe isso. As pessoas estão perguntando aqui, meu número é ótimo, 21 996 1216. Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, não importa. Tem uma dúvida, eu estou aqui, eu sou professor... Mas o WhatsApp para ele, tá? gente. Então, então 21 996 21 996921216. E viu, também estou em adicionar o professor Joel aqui Sim. no Instagram e também perguntar Isso. no inbox também, também uma forma. Perfeito, né? perfeito. E, e aí, a gente perfeito. vai ter aula que dia, Ana? Que dia é aula, você sabe? A, a aula vai ser na terça-feira que terça vem, vai ser perfeito. online, ao vivo, na plataforma do Neturga. São só Pode. 300 vagas, então você tem que se reservar... Amanhã a gente solta o link para inscrição. Vamos deixar o pessoal, sabe, curioso até amanhã. Fique atento no nosso, tanto no meu Instagram quanto do professor Joel. Fiquem atentos para vocês se inscreverem na aula. Mas é só amanhã que a gente vai soltar esse, esse link de matrícula e de, de inscrição. Quer dizer, inscrição para assistir a aula, totalmente um conteúdo que a gente preparou ali. Mais uma horinha de, de falar sobre terapia neural, aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. E depois a gente tira um pouquinho das dúvidas de vocês também. Perfeito. Certo? E dizer que a terapia neural dá para fazer. Eu, por exemplo, tenho um mestrado em terapia neural na Espanha. E, eu, o próximo curso que eu vou abrir vai ser com você a especialização, e depois vamos abrir um mestrado aqui também no Brasil. Dá para você ter uma ideia da profundidade que é o assunto, é muito profundo. Tá bom? Tem muita coisa Magda boa. Magda tá mandando um beijo pra Magda. Todo mundo mandando pra um beijo, beijão pra que todo mundo. Tá Magda, tá Magda Gilberto, Estela, Ana, a, a Andréia. Tem tantos professores aqui. Tem então, tantos picantes, professores. Picantes, ó, alunos picantes, também que estão alunos, aqui. Isso. Todo mundo. Divulguem Fernandes, a nossa live. Tá Fernando Taperona. Tá Fernando Taperona tá, tá aí também. Tem um monte de gente. Tem um monte de Sim, gente. Muito legal. Muita gente. Muito bom. Muito bom. é isso. E a gente volta. então, terça-feira a gente tá junto de novo, se Deus quiser. Um beijo a todos. Quero ver vocês lá na, na nossa sala, hein? E participar da sua equipe agora. Agora somos... somos... Isso aí. Também, lá, a, a gente vai ter uma surpresinha lá na sala de aula, né? Opa. Depois que a gente terminar a nossa aulinha lá, no final da aula, a gente vai ter uma surpresinha pra vocês. Então, é só lá. A gente não pode contar agora por surpresa. Não, não, surpresa, não conta não que é segredo. É segredo. É, segredo. É, segredo. É, segredo. É, segredo. É, é surpresa. É isso aí. A gente espera vocês, tá bom, gente? Um beijo. Obrigado, e... Ana. Joel, muito obrigada por com a gente. A gente nem ensaiou, nem nada. Nada, nada. nada. nada vamos fazer, não, fazia, mas vamos Porque tem que ser assim, na hora, né? Perfeito, então, Ana, você, muito obrigado. obrigada. Obrigada, um sucesso. Um beijo grande. Nós. Beijo, gente. Beijão, boa beijo. noite. Pra todos. Vou deixar salva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.